Olá, minha gente, estamos de volta. Vamos conversar por aqui, pelo nosso podcast, pela fanpage, pelo YouTube, enfim, por todas as nossas redes sociais. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de dois sinais que me chamaram a atenção. Nestas eleições municipais de 2020, aliás, como em todas as eleições foi possível captar algumas mensagens políticas que o eleitorado costuma mandar quando vai às urnas. São apenas mensagens, tendências, sinais, mas têm relevância e quase sempre constituem um indício do que vem pela frente. Dois pontos em particular me chamaram a atenção. Primeiro deles, Jair Bolsonaro não foi um bom cabo eleitoral para candidatos a prefeito e vereador. Seu apoio não elegeu ninguém de grande expressão. E, mais curioso ainda, muitos candidatos do campo da direita evitaram a aproximação com o presidente. Interessante notar, nesse ponto, que entre os 78 candidatos que usaram o sobrenome Bolsonaro em suas campanhas e também nas urnas, apenas um deles foi eleito. Sugestivo, não? Isso não quer dizer que Bolsonaro vá perder a eleição de 2022, mas significa, sim, que ele perdeu força política. E significa mais, aquele ímpeto da extrema direita no Brasil está recuando. Pode ser que tenha sido apenas uma onda, ou como se diz por aí, uma nuvem de verão, voo de galinha. Tomara. O segundo sinal emitido por estas eleições é que cantores gospel e apadrinhados de pastores evangélicos se deram mal nas urnas. Pode ser um indício de que o fundamentalismo religioso e conservador que tomou conta de boa parte do eleitorado brasileiro esteja também recuando. Em si, não há nenhum mal que hajam cantores gospel, nem pastores evangélicos. O mal está na associação sistemática das igrejas neopentecostais com a política, revelando um evidente projeto de poder e dominação profano Incompatível com a dimensão sagrada das religiões, incompatível também com as democracias. Como disse, são apenas sinais de que o eleitorado está percebendo alguma coisa para além do neoconservadorismo político, tanto da nova direita quanto das igrejas neopentecostais. É preciso esperar um pouco para recolher as impressões definitivas sobre a famosa mensagem das urnas. Mas, até aqui, já dá para ver que o obscurantismo político e religioso das últimas eleições não está com a bola toda. Aproveitando o assunto sobre mensagem das urnas, creio que a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos expulsando da Casa Branca o homem que ajudou a turbinar a extrema-direita no mundo, seja também um sinal de alívio para a democracia global. Reforça a ideia de que o pico do populismo autoritário está passando e os governos de ultradireita não são uma pandemia que veio para ficar. Que assim seja. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.